Olá, eu sou a Luciana Santos, tudo bem? Responde aí para mim se está tudo bem. Responde no 11 20 94 42 14. Esse é o nosso WhatsApp. Nós fazemos questão de conversar com você e de compartilhar informações para o melhoramento da sua vida e para a vida de muita gente. Tanto que nós criamos a série é, dos cursos para o melhoramento da vida. E o tema aqui é autoconfiança. E assim... O que você vai aprender nesse, nesse curso? Aqui até mostrou. Autoconfiança, segurança, autorespeito, tudo você vê. Nessa. Dá uma pausada aí no vídeo. Você vai ver tudo o que você vai aprender sobre a competência, competência demonstrada, ser competente. E hoje eu quero te falar os três ingredientes da competência. Como que você pode aplicar na sua vida? Tá bom? Então. Fica aí vendo o vídeo rapidinho, que eu já vou te contar quais são os ingredientes da competência. São só três. Três que você tem que utilizar para ver resultado, certo? Uma pergunta. Onde está a sua confiança? Onde está a sua segurança? Eu vou te contar. Qual é a sua maior segurança? Onde deve estar? Deve estar em você. Na sua capacidade. Na confiança que você tem... Em você? Quantos erros você já cometeu na vida que te causou grandes prejuízos? Você perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu as ilusões. Já aconteceu isso? Como seria isso se a sua confiança tivesse em dia? Sua autoconfiança, sua segurança, sua capacidade de observação. Com certeza você não teria perdido tanto, né? E você que não sabe bem para onde vai? Quer fazer, mas tá meio tá estudando a opinião de todo mundo. Veja que a autoconfiança é muito importante. Então, se você não tem confiança em você, que até o seu Rupert fala nesse, nesse curso de como adquirir autoconfiança, quem que você tem? Se é a pessoa mais importante, a pessoa que tá com você em todo momento é você, não é? Então é muito importante elevar aí o nível de autoconfiança, por isso existe o curso de como adquirir autoconfiança. E tem uma coisa muito importante com relação à autoconfiança, que é a competência. E a competência tem três ingredientes. Anota aí. E tá nesse curso, tá bom? Muito simples. Primeiro, observação. O que você pensa de pessoas que sabem de você através de terceiros? E isso que a pessoa sabe, vamos supor, tá? É uma hipótese. Isso que a pessoa sabe não é verdade. Imagina que alguém disse o que você era e como você era, do ponto de vista que a pessoa viu. A pessoa não te observou. A pessoa não sabe essa história. A pessoa não sabe o que você pensa, o que você sente. E simplesmente tem uma conclusão a seu respeito. Pois é. Então no que se refere a conhecer pessoas, essa pessoa já não seria competente. Porque falta observação. E isso serve para qualquer área da vida. Poderia ser para dirigir. Eu não posso observar onde é a embreagem, eu não consigo, eu estou com tanto medo que eu não consigo diferenciar. Onde está a embreagem, onde está o freio e onde está o acelerador. Imagina, se eu não posso observar o que, que vai acontecer. Então veja que o primeiro ingrediente da competência é a observação. O segundo é o estudo. É importante você estudar. E o que é estudar? É você aplicar a sua mente, direcionar a sua mente para você aprender, com um o propósito de aprender. Se você não tem propósito de aprender, isso não é estudar. Estudar tem a ver com o propósito de aprender, você tem que querer aprender, tem que ser estudar. Segundo ingrediente da competência. Então, no caso da gente aqui na Dianética, a gente estuda bastante sobre o comportamento humano, os, os níveis emocionais, a mente humana, para a gente poder atender da melhor forma possível, aplicando 100% o que está escrito e para que você tenha resultado. E quando não é assim, o nível de competência reduz. Isso aplicado não só em relação a pessoas, mas aplicado em relação a outras áreas da vida. Pode ser para esporte, pode ser para trabalho. Imagina você, uma pessoa que aprendeu datilografia em 1980 e nunca mais quis se inteirar da tecnologia, fica difícil, né? Por quê? Porque não está estudando. Você tem que estudar. Você tem que aplicar a sua mente para aprender. Certo? Segundo ingrediente da competência então é estudar. E o terceiro, não menos importante, é praticar. Você observou, você estudou e você fez uma prática uma vez, não é o suficiente para você ser competente. Então, pratique. E esses são os três ingredientes aí da competência. Observação, estudo e prática. Utiliza na sua vida para elevar o seu nível de autoconfiança, tá bom? Bom, acabou os vídeos. Da, do curso Como Adquirir Autoconfiança, mas semana que vem eu vou entrar com outro tema muito interessante também, tá bom? Então saiba mais, telefone é 11 2094 14. o site é www.dianetica.com.br Busca mais informação, faça esse curso Como Adquirir Autoconfiança, lembra que ele é presencial, mas vale muito a pena você vir até a nossa unidade para saber aí qual é a fonte da sua falta de autoconfiança, como você pode recuperar, como você pode aumentar essa autoconfiança, tá bom? Até o próximo vídeo da série dos cursos para o melhoramento na vida. Tchau!